O Balneário Camboriú não é somente concreto, também tem belezas naturais, inclusive hoje eu quero mostrar uma visão diferente da cidade aqui no Morro do Gavião. Para chegar na entrada da trilha é muito simples, porque fica na marginal da BR-101, da estrada você consegue avistar o morro. Não acho ponto de referência a faculdade e avantes, eu até vem outros vídeos que você poderia deixar estacionado ali. Eu cheguei aí até o local, mas estava fechado, não sei se porque era sábado ou se tem outro motivo eu resolvi deixar estacionado no Porto Catarina. Vou deixar o endereço aqui na descrição, caso você queira também. E aí, gente? Deixei a moto estacionada ali no posto mesmo. Por questão de segurança, eu acho que o posto é mais seguro do que deixar na rua ali. Então, como é balneário, aqui é uma perto da BR, eu não conheço essa região. E fazendo uma caminhada relativamente rápida aqui, beirando a marginal da BR, e a gente vai chegar nessa entrada aqui, ó. Essa fábrica aqui de compensados E a entrada vai ser mais para a direita aqui Então hoje é dia de subir Morro do Gavião Fazia muito tempo que eu queria subir já esse morro Então hoje vai dar certo Sabadão de sol Subida prevista aí é questão de 30 minutos Mas pela condição física a gente vai subir tranquilo Vai dar aí pelo menos uns 50 minutos E agora começa Primeira subida olha só A gente já está na primeira etapa aqui para ver a 21 ainda Só o começo Tá o nosso objetivo Subindo É um pouquinho mais inclinado E a gente está só no começo Deve é, fazer uns máximo 5 minutos que a gente entrou a mata tá dentro. Primeira parada da trilha, 15 minutinhos caminhando já. Mas como é, é muito inclinado, começa muito mais rápido. Mas pensa no sossego. Continuando, chegamos aqui no lugar mais inclinado, tem até uma corda aqui, eu já vi nos vídeos do YouTube, o pessoal se apendura aqui e faz umas piruetas eu não vou fazer né, quero voltar com as duas pernas inteiras. Durante o trajeto em algumas partes Tem algumas placas Também Algumas fitinhas verde Que indica que você tá no caminho certo Andou mais ou menos 23 minutos E a gente chegou nessa corda aqui ó. Tá amarrada lá em cima Eu queria saber como é que o pessoal colocou ela lá né Colocou algumas escadas Ou o cara subiu mesmo na raça ali Tá arizando. Mas aqui deu 23 minutos no nosso ritmo. A gente parou uma vez, agora a segunda. Só que a gente veio bem devagar, né? Veio descansando conforme a necessidade. Parou para beber água. A causa aí de. questão de 5 minutinhos. se não mais. E a gente caminhou mais um pouquinho aqui. E chegamos nessas pedras. Pelo que eu vi no vídeo, eu acredito que estamos quase chegando. Tem pelas pedras aqui e tem por aqui Que parece ser mais de boa Meio que as raízes fazem uma escada Então é mais tranquilo Essas aí as pedras aqui Vista de Camboriú Cidade vizinha de balneário Não dá pra ver o mar, já vem por aqui Olha ah, lá. Pra ver os prédios e, e o mar. Coisa linda, hein? Só tem que cuidar aqui, você escorregar. Tchau e benção. É, Barra o Sul lá dá pra ver as, as, torres gêmeas, as torres gêmeas. Que aí diz que o Neymar comprou o prédio lá. E vai sair também um prédio maior do, do Brasil, né? É, cento e poucos andares. Mais alto que as torres gêmeas. 500 e pouco de de chaltura Suave, hein? Olha só o visual PBR Dá pra ver aqui a cidade de Camboriú Lá atrás, né? E aquele morro mais alto, fica o Pico, Pico da Pedra Porque também já fui lá, é um ótimo lugar A trilha é mais difícil, mas a vista também é maior Então aqui temos a famosa de Camboriú, a do bairro brasileiro seus maiores edifícios Atrás desses prédios aqui fica a roda gigante Aqui dá pra ver ali o shopping E aqui dá pra ver a faculdade Onde a gente deixou Na verdade a gente deixou a moto no posto, né Cadê o posto agora? Não tô conseguindo chegar o posto não, mas é Aqui na frente é a faculdade Logo na frente ali É antes do Do viaduto lá Se dá pra enxergar com a GoPro Tem uma visão mais pequena é que tem essas pedras gigantes. Só que não tem nenhuma proteção, né? Então é só no, no cuidado próprio e na autorresponsabilidade. A vista que eu mostrei aqui é desse primeiro topo. Que dá pra ver a vista 360 graus. Só que, vindo pra cá, a gente consegue chegar lá no topo. Ó. O sol tá batendo aqui do um canto. Mas tem um caminho mais estreito aqui, um monte de pedras. o pessoal tá descendo agora. E eu vou subir. Pra ver como é que é e também aproveitar e já vou gravar também. Subi já o primeiro degrau, mas aqui é maior. Mandou alô pra. Brata ali, eu não vi subir, não. Uh. Já é quatro e meia. A gente ficou um bom tempo lá, tirando foto Sentou, comeu. Ficou batendo papo. O pessoal já quer ir embora. E antes de eu vou subir aqui em cima. Tem mais um chapadão. Pequeno, né? Uma chapadinha na verdade. A vista é idêntica, só que você já tá mais alto. Essa é diferente, a diferença, altitude. Vou ver se pra cá tem mais algum caminho ainda. Aparentemente tem. Cheguei. Uma oh, libela subi rápido, mas subindo tranquilo, tu vai chegar aqui em melhores condições. Aqui é o pico mais alto do Morro do Gavião, ou também conhecido como Pico da Teta. É a altitude de 283 metros acima do mar. E aqui a gente consegue ver o mar atrás também o outro lado da cidade no município vizinho inclusive aqui você tem a perspectiva da cidade de Itajaí então lá embaixo você não tem essa vista você precisa vir aqui para poder enxergar isso enfim para quem gosta de enxergar do alto ecoturismo vale a pena está aqui a placa bico da teta o pessoal chama de pico da teta eu vi já também vídeo no YouTube com o pessoal acampou aqui e aí tu consegue ver o nascer do sol de camarote né e no mais eu espero que esse vídeo aí tenha contribuído para você que quer subir tirar suas dúvidas saber onde que estaciona, onde é que pode chegar então é isso aí galera se você gosta desse tipo de conteúdo você já sabe o que fazer né? se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos fechou até a próxima valeu